Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a nossa avó e eu vim aqui apresentar os nossos mais dois novos filhotes O AS Refresh e o AS Skin Balm, eu vou falar um pouquinho de cada um pra vocês Gente, esse é o AS Refresh ele é aquele gelzinho com efeito lupa que vocês amam, só que além disso ele tem outros benefícios, ação calmante, refrescante, fungicida, bactericida e ele vai proporcionar uma cicatrização perfeita para o seu procedimento, ah, um detalhe, ele tira também toda aquela vermelhidão em torno do procedimento depois que você termina para a sua foto ficar linda. Eu sempre uso ele na finalização do procedimento Termino, higienizo a pele, passo o gel Bato a foto para ter aquele efeito de lupa do procedimento que eu fiz Seja fios ou shadow, mostrando bem os pixels Deixo uns 5 minutinhos, removo e libero o cliente para ir embora É perfeito, gente, vocês vão amar isso daqui E esse aqui, gente, o AS Skin Balm esse é o cicatrizante super poderoso que eu pedi para fazer de novo reformulado. Ele foi melhorado, tem ômega 3, 6, própolis e isso faz com que o procedimento cicatrize mais rápido. Então ele é ideal para um pós cirúrgico, quem vai trabalhar em cima de cicatrizes, as pacientes que têm problema com cicatrização por conta é, de serem diabéticas ou qualquer outro problema ou nenhum problema e você só quer que esse procedimento cicatrize rápido, ele não é só um restaurador dérmico, ele tem uma ação de cicatrização perfeita para que o seu procedimento segure a cor lá dentro, cicatrizando muito mais rápido. Então pessoal, esse é o cicatrizante que eu mais gosto de indicar para os meus clientes, seja de areola, lábio, tatuagem sobrancelha, olho, enfim, tudo que vocês fizerem relativamente associado a tatu ou a micro, pode recomendar esse aqui. Eu peço para usar durante 15 dias, duas vezes ao dia. E o procedimento volta praticamente zero retoque. Então gente, esses são os dois mais novos lançamentos da S Cosmetics e eu faço muito gosto que você experimente, colhe os resultados e veja que de fato ele foi feito com muito carinho, amor e responsabilidade para os micropigmentadores e tatuadores.